Foi? Foi? foi, foi, E aí pessoal, adivinha onde eu tô hoje, hein? Resolvi gravar um vídeo diferente para vocês, vim aqui no shopping, ó uh! É o mundo, é aqui que a gente quer tá, meu filho, é aqui que eu passo horas Eu vou mostrar pra vocês a gente dando uma garimpada, procurando alguma coisa, umas pecinhas para fazer umas pecinhas E quando acha a pecinha faz o quê? Ah, só felicidade <risos> <risos> Fechou então? E eu vou deixar no final do vídeo o endereço da, daqui, tudo certinho e tal. Beleza? Acompanha aí. Pra quem quiser vir aqui buscar, tem um mundo de coisa aqui. Mundo. Fechou? É nós. É nóis. O que foi? Olha esses parafusinhos, que diferente. Tudo de inox, ó. Caraca. O problema é que eu acho que não tem a chave. Vou deixar escondido e vou trazer meu joguinho de chave. Se eu tiver, eu vou catar tudo. Ó. Olha, Olha pra top. fazer alguma coisinha, né? Tudo no parafusinho, bonitinho. Lindo. Hã? A ideia. deixar escondido. Cadê? Mais um outro Caraca! vai querer colocar nas BBS não, né? Que é? tá nas rodas. VBS. É. Tá que rodas. ser 120? São 120 parafusos? Dá tá pra pôr na sua rodinha, parafuso outro aqui, mano. Cadê o outro? Aqui, ó. Ali, ah, é ó. Aqui, ó. Esse é aí. Ó. Ó. Sucesso. mostrando esconder. Ah, tá... <risos> Do Moquinha, depois ele vem em busca, gente. Ó, oh, não vou mostrar onde é o esconderijo dele, não. Ele vai falar, ah, não fica mostrando meu esconderijo. Ai, senhor, eu morri. terrível. Ah, depois ele vem em pé e compra. Se eu tô precisando, eu venho e já sei onde tá. Oh, tem muita, muita coisa legal. Hein? Vai da criatividade da galera. Oi. O hum. que que dá pra fazer com isso? Nossa, Olha que detalhezinho top, que lindo. Sabe o que que dá pra fazer isso aqui? Olha ah. o acabamentinho dos ventinhos do seu carro lá, sabe? Caralho Onde saem os ventos, porque tem um botão de caça e outro chave geral Putz, é mesmo, o mesmo Olha o detalhe E da de onde saiu a full que não vai fazer o suportinho de copos? Show Sucesso, sucesso Vamos mostrar assim que depois a galera vai ver pronto, né, amor? É. As eu ideias da onde que vem. Tem que cortar inox aqui, tá. olha que zero. Tá, tá zero tá. esse inox. Aí depois você queria que eu cortasse, ó. Olha o tanto que vem, é, coladinho, que... limpinho. O polimentinho fica limpo. Dá pra negociar aqui, amor? No shopping do Nossa, Ferro Velho? Não. Como que você negocia, amor? Só joga o meu charme, né, <risos> é. <risos> Como é que é o seu charme, amor? Mostra aí, Charme, que não você joga. Vai que... eu não posso contar detalhes, porque senão os caras vão vir aqui e vão fazer a mesma coisa. eu perco. você, ô, oh, para pra pensar, mano. Que bosta, meu Deus. Essa bundinha sedutora. Ela joga pro lado, né, ué? Lógico. Não usa mesmo, né? eu vou levar, isso aqui é bonitinho. Olha só. Aqui é novo, hein? Por isso que eu venho aqui toda hora, porque cada vez que eu venho é uma coisa nova. Sempre tem uma coisinha nova, é. né? Diversão. Caramba, achei dois acabamentos de todo mundo. Todo... Ô! Oh! Caramba, eu não lembro o nome daquele. Você vem aqui todo dia e não lembro o nome não do nome cara. Dele, mas o outro é Felipe. Você é louca. É muita... Muitas ideias. Muitas que? ideias um charme. Muitas ideias, ah, amor. Polidinho? M Nossa, polidinho. Vai aparecer todos esses detalhezinhos, hum. né? Ó. Não mostra, não. como eu vou falar pra turma que eu fiz isso aqui na mão. desenho. <risos> Ó, <risos> oh, daqui, deixa eu botar aqui, pessoal Ó, oh, mais um aqui, ó oh. É dinheiro jogado, não pode perder, só Ó oh. Tá vendo isso aqui? Eu corto aqui, ó oh. Soldo lá em cima da tampinha, ó oh. Que tampinha? Da, da, do reservatório hum. Com esse aqui, ó, oh, eu faço uma tampinha pra ele, ó oh. Ele já é furadinho no meio, ó oh. Faço uma tampinha Da hora E vem aqui Já era Posquei, ó Consegue imaginar? Sem essa tampinha, ó É uma tampinha do reservatório Top Entendeu? Vem comigo que é sucesso <risos> Tá no paraíso aí, né Paraíso, paraíso Serviço sujo, né, amor? Oi? <risos> deu aí? Tem. Mas já? Não, aqui já não tem mais nada. Uh, tá ostentando o cueca, hein? olha essa coisinha bonitinha amor, o que, que dá para fazer com isso daí? Passa, passa a receita não vem na mente ainda, ó isso aqui não é inox do bom, não tem que saber se é inox do bom Olha, isso aqui deve ser freio de alguma coisa, ó olha mesmo sabe o que, que dá para fazer isso aqui? hum, a flange da bunda da saída da turbina, ó, de escapamento. você começar um escapamento. Não, é não? Só faz os furação aqui, já era. Vou deixar escondido. <risos> Deixa <eu precisar. risos> boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Inox, tudo bom? Vamos separar aqui o que nós vamos levar, né? É. Olha, só o que nós for levar, nós já vamos deixar no. Duro no tiozinho aí, que ele tá nervoso. Quem chegar primeiro leva, né, amor? Primeiro, leva, né, amor? Mesmo, tá de hoje o tiozinho que tá aqui pegando peça também. Tá falando que vai levar as coisas dele. em casa, né? É verdade, ó. Olha lá o tiozinho. Só de olho nas peças do Bidu, olha a cara do Bidu, tiozinho. <risos> ó. Mais um, ó. Ai. Só que é muito grande, ó. Corta um pedacinho, diminui pra ficar mais charmosinho, né? Isso aí. Vai ter que mostrar um antes e depois, porque quando recebe tudo polidinho, brilhando, é. não é assim que se compra, né, amor? Não é assim que pega aqui, não. <risos> ó, ó mais um aqui, ó ó Um é menorzinho, ó, que bonitinho? Charme. Charmosito, ó. Ah, fica, pare... fica algo mais exclusivo, né, amor? Porque é difícil achar igual, né? Não, o que eu acho mais legal é o quê? Nenhum sai igual ao outro. É. Cada um sai diferente de um. É. Ah, o meu é igual? Não, não é. Tu... Todos vão ser diferentes. Legal. Aqui mais um, ó. Exclusivo. O que, que isso daí deve ser? Uma... Torneira? Ó, oh, aqui acho que vai rolar, hein? Oba! Deixa eu só dar uma na outra. Né? Deixa eu só dar uma na outra. <risos> o tiozinho passou olhando aqui pras peças do Bidu. Só tá esperando a hora de dar um aguento aqui, ó, nas peças do Bidu. Se ele quiser, <risos> eu arrumo o preço. Eu vendo o dobro do preço. Mentira, Oh, meu Deus! Tiozinho acho que não aguenta mais ficar em casa sem fazer nada né? É verdade, Aguenta mais a mulher em casa amor. Tá pior que ele, coitado <risos> Ó, tem mais uma Porque ele vai ter que me dar um desconto, hein, meu Porque, ó, o peso disso aqui, isso aqui eu Vou jogar fora Caraca. Fazer uma gaiola a gaiola do meu tião foi feita com esse tubo, ó ah, E vai fazer um escapamentão de 3 polegadas Caraca Ó aqui, ó Só que esse é muito grosso, é muito pesado para aí hein? Ó, oh, filhinho. Pessoal aí das arrancadas, ó. Oh, Escapamentão de quatro, polegadas O pessoal tá usando agora, ó. Oh. Das arrancadas, é? Escapamentão de quatro, ó oh, Felipe. Aí, Felipe! O Felipe queria fazer no carro dele aí, ó. Ó. Essas braçadeirinhas top, né? Essas braçadeirinhas pra pôr nas mangueirinhas do radiador, ó. Mangueira do radiador, né? Ó, tem várias medidas, ó. Olha essa aqui que legalzinha, ó. Olha que linda! Que você aperta aqui, ó. É que tá... Só jogar um WDzinho, ó. Lindo, ó. Olha que show! pôr no show. radiador, sabe? Nas mangueirinhas do radiador, Sim. ó. E tem várias medidas, ó. Eu não levei ainda não, mano. Vou que levar lindo. pra pouco. Olha aqui, ó. Olha. Olha essas daqui cheias das 9 horas, ó. Que show. Ó, tuxo, ó. E se poli, Fica polidinha? Nossa, fica fica ó. no brilho. É inox, é tudo fica naquele passou, brilho. Passou na máquina, fica zero. Olha os reloginhos aqui, ó. Isso é, aqui é de temperatura. Legal. Deixa alguma caldeira, isso aqui, ó. Fazer pipoca, ó. É mesmo? <risos> É mesmo? Sei lá, não é pipoca não. não. É que fazer pipoca. Você até combina aqui, amor? Sua idade combina. Com eu fel... eu... <risos> oh, boca, oh, o ferro velho. a boca! O Bido vai ficar igual aquele tiozinho lá, ó. Batendo os cabelos tudo arrepiado pra cima. Vem aqui começa a achar as engenhoca. Oh, doida. Mas... Vira pra lá <risos> O povo vai vir aqui e vai achar tudo Depois que você vir buscar não tem mais oh, Olha o que a gente achou aqui ó. Que, que top assinador. E aí, acompanha o canal? Opa, tamo lá sempre, hein? Aí, ó, tá vendo? Esse bem? é o nosso cliente número um aí. Ah. Ah. <risos> Fica <risos> aqui enchendo <risos> saco aqui. <risos> ó, toda o s... aqui? Fica é. aqui enchendo saco toda semana, né? Direto aí, ó. Aí você descobriu onde tá indo no dinheiro do homem. É, agora eu descobri <risos> onde é o shopping do Bidu, ó. Lá no... Ó, vem cá, mano, mostra aqui. Tem muita coisa aqui, Nossa. né? Aquele que o pão azul, é Esse do meio é E esse aqui é Caramba! Ah, e aqui, ó Tem máquina, ó Torno, maquinário Tudo ali, ó pra quem quiser vir aqui Pegar alguma coisinha Fica na Raposo Tavares Raposo tá aqui em cima A Raposo Tavares passa aqui em cima Isso aqui é um negócio de troca de óleo Querendo também é troca de óleo É... Rua Saturno Qual é o número mesmo? Rua Saturno, número 95. É só colocar no ex aí que vocês vão chegar aqui. Vale a que pena. Que quilômetro da Raposa que é aqui, Marcos? Que quilômetro que é aqui? E meio, 33 e meio. Aí, ó. Então quem estiver em São Paulo, na região aqui, é pertinho. E pra, é, pra te encontrar é mais fácil aqui, né? É. <risos> Vai correr o risco de me encontrar aqui. <risos> <risos>